Bom dia, senhores e senhoras, com a presença do vereador que preside esta reunião, presidente da comissão, Humberto Marcalini, do vereador Marquito, nós estamos dando início à nossa reunião de trabalho de trabalho é, da, comissão, da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo. É, nós não temos quórum qualificado de quatro vereadores para deliberar, mas podemos tocar tranquilamente o nosso trabalho sem, sem é a condição de deliberação e cumprir a nossa pauta sem nenhum tipo de problema. Eu queria expor aos senhores que essa reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.camara.sp.gov.br link auditórios online. A nossa pauta de hoje é primeiro ponto da pauta projeto de reforma urbanística do Vale do Anhangabaú e mais no final da reunião na, no, no, no tempo final da reunião nós teremos informes sobre a vistoria e o andamento dos trabalhos é, a respeito da Fazenda dos Búfalos que era um local destinado ao parque que o poder público transformou num projeto de moradia popular então isso será no final a título de informes a pauta de hoje é a reforma urbanista do Parque da Arnabaú. nós fizemos convite a algumas pessoas que é, estarão conosco na mesa para apresentar o projeto que eu queria chamar o senhor Luiz Eduardo Surian. Superintendente da São Paulo Urbanismo, Secretaria Municipal do Movimento Urbano. Arquiteto Luciano Fiaschi, da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. Silvio Dias, Diretor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, do de São Paulo. Marco Antônio Ramos, que é da Associação Vivo Centro, dirigente da Associação Vivo Centro. Tem um outro convidado, Belônio Monteiro, do grupo de trabalho e Meio Ambiente aí em nosso São Paulo, mas até o momento não, não está presente. Também convidamos a Secretaria Municipal do Verde Meio Ambiente, mas detinou o convite, tem vista. Está aí? Quem está aí? Então fui mal informado. Quem está aí? Você? Então, por favor. Ela, a senhora não se apresentou? Sim, eu me apresentei ao Sérgio. Ah, apresentou ao Sérgio. Então, por favor, Eduardo, pega o nome dela para eu chamar. Quando eu apresentar, você passa para o assessor da comissão, por favor, cá, para a gente poder chamar para a mesa e não ter esse desencontro, esse Lúcia Simone, representando a Espetaíra do Verde, e a Então... Eu passo então imediatamente ao Surian, lembrando que nós temos horário, nossa reunião é das 11 na verdade, 11h15 para a questão do quórum, até 13 horas. Então nós vamos fazer a nossa reunião aqui em 1 hora e 10 minutos, para deixar as últimas meia hora nos informes e o fechamento de outras questões. Eu espero que as pessoas sejam bastante concisas, que as intervenções possam ser objetivas, para a gente aproveitar o tempo eu peço ao senhor Sulian que comece com a sua apresentação, se eu quiser ficar em pé, tem um microfone de mão lá, sou de então vai lá. bom dá quanto tempo mais ou menos? Mas você me permite... Não, mas quanto dá para você conferir? Consegue... Não consegue fazer em 20 minutos? Então 20 minutos para você apresentar, o que vocês estão propondo para o por favor? 20 minutos. Bom, bom dia a todos. Muito obrigado ao vereador pelo convite. Eu acho que é sempre importante a gente caminhar com a discussão. Eu queria só colocar, fazer um pouco um rápido histórico. Nós, São Paulo Urbanismo, com é, a responsabilidade de resolver os problemas e melhorar os desempenho e a qualidade da vida na cidade, começou um estudo de início de 2013, a respeito do, da área central com a meta 72 que é de requalificar esses espaços da área central e por quando tudo por aí assim, nós vamos fazendo diversos enfoques, diversas análises em cima disso podemos continuar é, aqui é difícil que a gente não tenha o comando do slide então desculpe que a apresentação fica meio truncada Podemos passar mais um? Mas só como é, que, como é que a gente caminhou um pouquinho. Então, eram escolas de arquitetura, técnicos municipais de diversas secretarias e nós convidamos é, a participação de algumas entidades também que tinham interesse e que puderam colaborar com o processo. Foi um processo em que os técnicos todos de diversas secretarias, junto com essas outras pessoas que puderam participar do evento, foram caminhando e foram identificando pontos que seriam importantes, quais eram os pontos de preocupação e tudo mais, por favor. Nós fomos... É, cada um foi encarregado de tentar analisar uma parte do processo, uma parte dos problemas, tentar identificar o que era relevante, o que não era, o que era importante, o que, que era grande problema, o que, que era pequeno problema, o que, que era ponto de atração, o que que não era. Por favor. Fomos, foram feitas inúmeras medições, medições de pessoas que circulavam, pessoas paradas, pessoas que ficavam, pessoas que andavam. Para isso a gente foi aceitando, foi é, desenvolvido um critério é, de medição, dessas medições todas. Nós contamos com o um apoio na metodologia de um escritório... É, muito conceituado, da Dinamarca, que é o escritório do, do Gel que é um professor que desenvolveu uma série de metodologias para análises de espaços urbanos, fez trabalhos em todo tipo de cidade, não é uma coisa europeia, muito ao contrário, ele tem trabalhos em cidades em desenvolvimento, em cidades desenvolvidas, então, quer dizer, a metodologia é uma metodologia testada em diversas situações e nós incorporamos e formamos... Muitos dos nossos técnicos nessa nessa medição, nessas metodologias todas deles, por favor Muitas pessoas foram escutadas é, com entrevistas localizadas Tentando identificar qual quais eram os problemas, quais eram as potencialidades dos lugares Vamos lá e fomos tentando identificar justamente isso o que que impactava qual é quais eram os problemas por favor mais uma aqui é uma ilustração pode mais uma vamos lá essas então foram foi, esse trabalho foi um trabalho bastante importante bastante relevante que nos deu uma boa visão do que que é esse esses quais são os nossos problemas aqui na área central por favor é, isso aí o acesso por exemplo do túnel lá em que a gente percebia que ali ele tem um problema de segurança enorme lá embaixo, quer dizer, ninguém gosta de ir para dentro do túnel, que originalmente era usado como meio de transporte, agora vai ser é, retomado como um eixo de transporte importante, ele está sendo parte do, do eixo norte-sul da SP Trans, que está em estudo, o projeto funcional está sendo estudado, então toda a parte da plataforma vai ser revista para poder garantir um acesso com segurança e tudo mais, por favor. Vamos lá, essa, essa é uma outra coisa também, que é assim, a recuperação do eixo da São João, é, nós fizemos, é, isso é um desejo em contexto da população, assim, de resgatar. Uma obra do Vale do Engabaú, que foi objeto de concurso, em que a Rosa Plias e o, e o Jorge Wilhry venceram, lá na década de 70, ele, essa área, ela originalmente, até no projeto, ela nem existia. Ela, uma, ela era uma área que ia ser uma circulação viária, era um acesso que vinha do túnel, no projeto do concurso, e a pessoa podia aflorar no vale e virava em direção a São João. Durante a obra, é, que o CD que tinha isso como uma premissa, assim, é, inevitável, ele percebeu que, com a interdição durante a obra, não precisava desse acesso ele já tinha conseguido resolver toda a circulação de veículos de outra maneira então isso aí foi assim um, um projeto que aconteceu durante a obra já, quer dizer, já foi um, um remendo e nunca funcionou, ele tinha a ideia de funcionar como um belvedere, com um café embaixo, era uma área até agradável tinha aquela fonte toda uma catarata que caía aqui por trás tal mas sempre teve inúmeros problemas de segurança, nada funcionou depois tentou-se o banheiro público também não funcionou por favor por favor aí tem toda essa parte de permanência que assim como é que as pessoas ficavam o Vale teve uma outra característica muito fácil muito é, visível assim em todas essas análises ninguém deseja circular pelo Vale hoje quer dizer é uma inversão total a preferência total é a circulação pelos dois viadutos pelo Santifigênio e pelo viaduto do Jardim então, se você faz nessas medições, você consegue ver claramente. O que a gente queria é, quer é justamente transformar isso, fazer com que ele seja um espaço atrativo, um espaço agradável, que permita que as pessoas desejem estar no Vale com qualidade. Por favor. Aí vamos continuando também. Isso foi, assim, dentro desses, dessas reuniões de trabalho todas, foi o processo que a gente foi fazendo de identificação desses problemas. Por favor. Vamos lá, mais uma também. Aí fomos... É, tentando mapear um pouco do que seriam as propostas de consenso. De senso, nós temos em qualquer lugar. É a coisa mais fácil da gente achar, são pontos de não concordância. O que a gente tentou aqui foi identificar quais eram os pontos de consenso, por favor. E aí fomos mapeando um pouco desses consensos, algumas coisas dessa recuperação do eixo da São João, de melhorar essa circulação, estimular... A passagem das pessoas pelo vale, recuperar um pouco das fachadas que nós perdemos com é, a implantação do projeto, ele matou muito todas as fachadas que se relacionavam com o vale. Quer dizer, então, aqui a gente tem um desejo claro de recuperação dessas fachadas, como fachadas ativas, que participam da vida do vale. Por favor. Vamos lá. Aí, a partir daí, a gente começou a pensar em algumas estratégias para esse enfoque. Uma delas, melhorar acessos, por favor. Respeitar a escala humana é outra coisa. A única situação que a gente pode fazer, um espaço dar certo, um espaço ser agradável, ir, ser atrativo para as pessoas, é justamente ele ter uma escala que seja compatível com a pessoa. Por favor. Que o Vale se transforme naquilo que ele tem essa vocação, que é ser um espaço que seja flexível, quanto uso e robusto para a gente não ter problemas de manutenção, problemas de qualidade do desempenho daquele espaço na cidade da gente. Por favor, mais uma. As fachadas ativas é aquilo que eu estava já colocando, quer dizer, a gente fazer com que a interface das pessoas com os imóveis se dê de uma maneira mais natural, com mais qualidade, e que a gente não tenha eh, os imóveis que se fecham às 4 horas da tarde, como são as fachadas de banco, e depois você tem uma, uma, uma porta de aço fechada ali. Então, que a gente consiga estimular os proprietários também a terem uma relação com o espaço público. Por favor. E a partir daí, a gente gerou isso que a gente chama de uma planta do programa. Tá? Quer dizer, que são os grandes desejos que a gente tem enquanto projeto em termos de setorização, em termos de circulação, em termos de é, relação dos imóveis privados com o espaço público. E, e foi Este foi o grande objetivo, este é o nosso grande objetivo aqui, é, que foi o que a gente pactuou nesse processo do, de 2013, foi chegar nessa planta de programa. Por favor. A partir daí, nós começamos... É, criar algumas simulações do que seria um estudo preliminar para a implantação de um projeto de reorganização e requalificação do Vale do Nhegabaú. É, porque nada se resolve num projeto de arquitetura. Quer dizer, o que resolve é um grande projeto de gestão com qualidade, em que a, a, toda a população, todos esses envolvidos do entorno, todos os proprietários se relacionem com aquele espaço, e assumam ele como sendo um espaço seu. Por favor. A partir daí a gente elaborou isso que a gente chamou de camadas de proposta em que tinha um relacionamento de projeto em que a gente tem que enfrentar um problema do piso, um problema do relacionamento da água, um problema de arborização, por favor. Um problema de bancos porque, assim, a gente tem muito problema com espaços para sentar. Todo mundo acha e o sentar é um problema. Você botar um banco, você vai ter mais morador de rua. Ao contrário, quer dizer, você não pode ter um banco. Quando você tem um milhão de bancos, você não tem o menor problema de as pessoas estarem conviverem normalmente. Quer dizer, o espaço é um espaço para todo mundo, um espaço para ser um espaço público com qualidade para quem quer que esteja ali. Depois nós temos essa parte de bancas e quiosques, que a gente chamou ali, que é uma coisa para justamente criar esse estímulo no privado de que você ter uma outra, uma fachada ativa é uma coisa importante para recuperar esse espaço então esses quiosques seriam um grande estímulo para a gente é, indicar para esse, esses proprietários todos que a gente pode ter um boas coisas relacionadas com o espaço público. E, por fim, tratar muito bem a iluminação de uma maneira funcional e cênica. Quer dizer, uma, uma coisa que a gente precisa transformar o Vale do baú num espaço em que ele seja um cartão, como ele já é, mas que ele se transforme cada vez mais nesse cartão postal da cidade e se transforme também num espaço em que qualquer pessoa que fale em São Cunheira São Paulo, que ela também queira estar no Vale do Anhabaú, queira conhecer, queira passar por lá, tanto para o nosso público interno, para os moradores da cidade, para os nossos visitantes, para todo mundo. Por favor. A partir daí, a gente foi só, aqui é só um detalhe daquilo, mas a gente foi só criando uma hierarquia de como é que a gente enfrentaria esse projeto, ainda nessa estrutura de um estudo preliminar para contratação desse projeto desse projeto como um projeto executivo, por favor. A água foi um elemento que assim ela sempre passou como um ponto importante na vida do Vale, quer dizer a gente tinha o córrego que passava no meio que sempre foi um divisor na cidade, que foi se perdendo ali. Então, recuperar a imagem da água, não como a gente tem ela tratada na cidade até hoje, mas de uma maneira diferente, foi uma coisa importante que a gente viu em todos esses trabalhos é, que a gente realizou. E a gente considera que é um é uma, uma estrutura muito importante para a gente pensar e refletir, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de falta, escassez e tudo mais. Então, é um trabalho... É, aqui eu só detalhei um pouquinho essa coisa da flexibilidade da água Mas a água ela vai funcionar também aqui nesse indicativo desse estudo preliminar Como um ordenador das pessoas Pessoas gostam de ficar com pessoas Então, quer dizer, o que a gente está fazendo aqui é resgatando um pouco os dois eixos Da Rua Formosa e da Rua gabaú, Fazendo com que as pessoas andem num espaço mais agradável, mais é, junto e a partir daí a gente vai manejando essa água, que não é um espelho d'água, não é nada disso. São é, espaços molhados, áreas molhadas, num circuito fechado de água que vai sendo reciclada. Então, quer dizer, a gente tem até um conceito de tentar trabalhar isso como um pouco de educação ambiental também. Por favor. Aí é aquele negócio, quer dizer, eu posso não alagar um, peda um determinado pedaço ali, está exemplificado na, na frente da Praça das Artes, por exemplo, e ter um pequeno evento lá acontecendo, um salto se integrando com a Praça das Artes, por favor, mais um. Posso... A, a, a gente vai conseguindo manejar essa coisa conforme a necessidade. Mais um, por favor, mais um. Então, só pensando nessas variações, nessas possibilidades que a gente teria, no, pensando nessa coisa do Anhangabaú como um espaço de reunião da cidade É óbvio que isso tudo, ressalto, tem que ser, acontecer junto com um grande projeto de gestão para o Vale Por favor, mais um Mais um, por favor Parte de arborização O Vale do Anhangabaú, no projeto da Rosa Clias que Foi autora original do projeto Nós tivemos três reuniões com a Rosa é, e com o Jorge Wilhelm, antes dele falecer, é, em que a gente foi tentando discutir um pouco desses conceitos do projeto. O projeto original dela não previa nenhum tipo de arborização para o Vale. É, ele queria, ela queria só resgatar justamente o que eram essas, essas camadas... Da, do, do maciço arbóreo, mesmo porque o vale não tem terra. Hoje o vale é uma laje, quer dizer, nós estamos... Toda a área central do vale é uma laje sobre os três túneis lá. Nós temos os dois túneis de carro e mais o túnel do, do córrego, que está ali embaixo, tá exatamente no meio dos dois túneis. Então nós estamos criando um super maciço arbóreo no eixo da Goiangabaú aqui e resgatando um maciço... Na frente do, da Rua Formosa que São as duas áreas que estão fora da laje do vale Por favor Parte de bancos é aquilo que eu estava comentando Quer dizer, a ideia é que a gente tenha um incremento enorme em termos de assentos A gente precisa fazer com que as pessoas fiquem com qualidade no espaço público Por favor, mais uma aquela discussão dos quiosques para reforçar o trabalho de estimular o, os proprietários a assim, interagirem mais com o espaço público por favor e a iluminação que teria um tratamento completamente é, diferenciado também para ter um, uma coisa que fosse uma característica funcional para a gente ter uma iluminação que resolva a segurança das pessoas, mas ao mesmo tempo que eu possa destacar todos os os pontos que devem ser destacados no vale, por favor os deslocamentos de pedestre, quais são as linhas de desejo que foram mapeadas por favor, mais uma isso aqui são os grandes eixos de circulação de bicicletas mais uma, por favor oi aqui, essa parte de circulação de veículos, hoje nós temos é, diversos diversas circulações que são é, necessárias e que têm que ser mantidas, mas é, nós estamos acabando completamente com a circulação em diagonal. Então, toda a circulação necessária só vai acontecer perimetralmente. Por favor, mais uma. Isso aí gerou esta planta, que é uma planta é, de estudo preliminar. É um estudo que foi proposto na contratação do projeto. Por favor, mais uma. Então, dentro desse desenvolvimento, é, isso aqui, o ano de 2013, que nós realizamos esses três workshops, foi feito no final do ano uma síntese, e aí nós chegamos no final do ano, numa reunião lá no auditório da Prefeitura, validando o que era esse projeto conceitual e esse estudo preliminar. Por favor, mais um. Em 2014, nós é, fizemos invertemos um pouco todo o processo, justamente para não chegar daqui a um ano, depois de ter gasto todo um dinheiro, todo um monte de coisa, nós fizemos uma aprovação em cima do estudo preliminar. Para quê? Para validar a ideia do estudo preliminar. Ou seja, a ideia do estudo preliminar está completamente pactuada em todos os nossos órgãos de defesa do patrimônio e na Secretaria do Verde também, com relação ao manejo arbóreo que a gente estaria propondo para lá. A partir daí, nós fizemos, é, tivemos uma aprovação de utilização de recurso da Operação Urbana Centro para a contratação de um projeto executivo, que foi publicado edital, passamos o ano com alguns problemas, obviamente, de contratação e tudo mais, da licitação, até que chegou, nós emitimos uma ordem de serviço, para a empresa que foi vencedora, agora no dia 3 de novembro. Então, ou seja, o processo de desenvolvimento do projeto foi teve a ordem de serviço emitida no dia 3 de novembro, agora a última. Por favor, mais um. Estamos nessa fase desses serviços preliminares. E o nosso objetivo é a gente passar agora estes próximos sete meses trabalhando intimamente com esse pessoal que foi o vencedor dessa proposta, nos relacionando eh, diretamente com o grupo gestor da Operação Urbana Centro, reapresentando ideias que venham caminhando disso, nos relacionando com quem quer que seja interlocutor para receber qualquer tipo de contribuição, que é o objetivo, quer dizer, o nosso objetivo é a gente conseguir continuar recebendo contribuições, para chegar com um projeto pactuado e aprovado lá pro o meio agora de 2015, para a gente conseguir ter um processo de contratação de obras ainda até o final de 2015. Esse é o nosso objetivo. favor, mais um. Isso foi o escopo que foi contratado, mas é basicamente toda a parte de arquitetura, envolvida nessa contratação atual, mais uma, mais uma, mesma coisa, Vol só voltando um pouquinho, isso, esse, esse item aqui, que nem você pode ver, plano de gestão pública e zeladoria, isso é um item de contrato, para a gente ele é completamente importante e dissociado do desenvolvimento do projeto, ele é um elemento que, é, para a gente, é fundamental para poder fazer com que um projeto de arquitetura funcione no Vale do Angabaú. Nós estamos querendo é que, na verdade, a gente crie uma nova forma de se relacionar com o espaço público, uma nova forma de gestão, um novo instrumento de gestão, em que não seja, pura e simplesmente, a subprefeitura tá lá trocando pedrinha para arrumar o pavimento. Quer dizer, a gente quer, de fato, que o espaço exista com qualidade e por longa data. Quer dizer, a gente não quer... Que, que seja um projeto em que o município gaste um dinheiro e que daqui 10 anos a gente tenha que fazer outra reforma. É, a gente está querendo é, fazer uma reversão de um espaço para ele ganhar o aspecto que ele deve ter na cidade com qualidade por, por uma longuíssima vida. Por favor, mais uma. Isso aqui é só o programa que está incluído nessa contratação. Mais uma, por favor. Isso aqui são algumas imagens só que a gente incluiu, do que, que são essas simulações do que está incluído como estudo preliminar. Ressalto, é um estudo preliminar que foi incluído num projeto de contratação do desenvolvimento de arquitetura, que tem ainda uma série de interfaces e relações com a comunidade e tudo mais. Por favor, mais uma. Então, só esse conceito da água. A água, isso aqui não é espelho d'água, não é nada. É, é, são áreas de reflexão olhadas. Por favor, mais uma. Basicamente é isso. Mais uma. Acho que acabamos já obrigado Obrigado. Para comprar. Sempre aluno, por favor, aos demais convidados. É, tem alguém que assina o projeto ou a equipe que assina? Como é o assinatura? Aperta o botão aí. A equipe assina, mesmo na contratação agora, explicitamente, o projeto não é um projeto autoral. Ou seja, é, não tem dono de projeto ah, aqui. O projeto Entendi. é um projeto da cidade, com interface de todos os órgãos municipais, todas as secretarias estão envolvidas no desenvolvimento O custo total do projeto, até a entrega dele, pode ir. o custo. Nossa! Dois, dois milhões e pouco foi essa... Então, Tem, total, do começo até o fim... Você está O projeto, a obra, ou... a obra, não. A obra, é, ela ela faz parte do desenvolvimento do projeto. Uma das obrigações do desenvolvimento do projeto é a gente criar, primeiro, um faseamento de obras, porque todo mundo sabe que eu não vou desmontar o Vale do Anhangabaô para realizar uma obra e interditar ele por um tempão. Quer dizer, toda a obra, ela está sendo proposta e planejada para ser executada em fases, e cada fase tem que ter sua abertura, meio e fim, antes de eu iniciar uma outra intervenção. Então, todo o projeto ele está sendo desenvolvido para permitir esse faseamento e, ao mesmo tempo, para poder permitir que a vida da cidade continue durante esse não período. Tem não, de... não, não, não tem noção de quanto vai custar a vez a hora? Não temos. Não tem noção? Não, nós temos, obviamente. Quer dizer, se você chegou a pensar no pavimento que a gente tem na área de intervenção, você não faz uma obra com qualidade, não vai pegar por menos de 150, 200 milhões. Quer dizer, então, mas a, estimativa, não existe. a estimativa é poderá atingir em torno de 200 milhões. Só é, isso que eu quis. Sim, sim. Tá, okay. Obrigado. Então, eu vou, eu agradeço aí o, o Luiz Eduardo, o <risos> presidente da São Paulo do Anilo, de vir aqui, ter a vontade de vir apresentar o projeto, a gente fica grato. E é importante para nós aqui da Câmara e para a sociedade. Eu passo a palavra ao arquiteto Luciano Fiasco, são três, são quatro pessoas aqui. Então, nós vamos ter que, nós vamos ter que cons, com, condensar o tempo, o máximo de objetividade, comentários. É, enfim, nós queremos ouvir a opinião de quem está aqui convidado a respeito disso, são especialistas, são pessoas que têm vida comunitária na cidade. Eu gostaria que vocês pudessem aí, num tempo curto, não dá para refazer o projeto, rediscutir, mas uma opinião, sugestões, críticas, enfim, elogios, o que for o caso. Então, em primeiro lugar, o arquiteto Luciano. Eu vou deixar depois para você, no final, você quer falar E eu tenho as tá. que apresentaram uma iniciativa muito importante para o baú de fato necessita de rapaz. Mas a Secretaria do Verde não. A Secretaria do Verde, minha ambiente, não conhece o projeto? Eu não saberia dizer, inclusive isso. Mas você não perguntou antes de vir? poderia ter perguntado, porque isso tem licenciamento, tudo ambientado. Presidente ...da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, nós também não conhecemos. Eu já vou te dar, eu já vou te passar a falar. Então, a Secretaria do Verde, a senhora não conhece o projeto. Eu conheço o senhor licenciamento na Secretaria do Verde desse projeto. Tá. Você pode falar, ou não, não. Eu desconheço licenciamento do projeto na, na Secretaria do Verde. Eu acredito que não seja Agora, não sei se é exatamente um projeto já fechado para ser apresentado e submetido ao licenciamento. É uma pergunta okay. que eu faço. É, okay. ao, né, Você quer que deve responder? A Posso responder. O, nós temos uma aprovação no depare, sim. Nós temos um projeto de manejo que foi feito, como eu falei, justamente <coughs> para evitar problemas no final do projeto. Nós fizemos, em cima do que foi proposto como estudo preliminar, uma proposta de manejo. Essa proposta de manejo foi aprovada no debate. É, eu gostaria que eu perguntasse se houve algum tipo de licenciamento ambiental ou algum de impacto de vizinhança. Não? Tudo bem. Então está respondida a sua pergunta e a minha também. É, passo então para o senhor... É, Luciano Fiaschi da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, nos seus comentários. Fala perto, olha, liga o microfone ali naquela coisinha preta embaixo. Isso, e fala bem pertinho porque está sendo gravado no comentário, por favor. Bom, eu como eu acredito que a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas está tendo primeiro contato com o projeto hoje. E eu gostaria de saber se já existe um projeto. Ou se estamos só, chegamos até o um nível de estudo preliminar. né? Me parece que estamos num nível de estudo preliminar. Uh, eu queria aqui fazer uma reclamação. Já estou acostumado, não é novidade nenhuma. Por que, que não se entende né, o que que é projeto de paisagismo para os arquitetos brasileiros? Quer dizer, o projeto de paisagismo é o manejo da componente verde, pela explicação, aqui, parece que é só isso. Eu acho que o projeto de paisagismo é o projeto do espaço aberto e não é o projeto da componente verde. Isso é uma reclamação. Eu sei que isso é uma falha nossa, uh, dos arquitetos paisagistas não se fazerem entender, até hoje, para que, que serve um arquiteto paisagista. Né? A gente, esse, esse concurso mesmo, eu participei em há não sei quantos anos atrás, e a equipe que me chamou falou, olha você veio aqui para... É, há na, há na, na comissão julgadora um, um paisagista, Fernando Magalhães Chassel. Então, você faz uma listinha de plantas porque a gente quer agradar o Fernando Magalhães Chassel. Eu falo, olha, não é nada disso. O Chassel não vai julgar plantas, ele né? vai julgar espaço. Né? E eu vejo que isso depois... Quanto tempo fez concurso? Não Bom, ainda permanece a mesma coisa, é. eu não vim aqui falar do Verde. Bom, eu estranhei com um projeto... Eu acho que o Enhagabal é, é um espaço importantíssimo, Sim. é um espaço histórico e de São Paulo, e o que deve caracterizar ele é o Verde. Né? <risos> uh, eu acho que, quando você fala em arquitetura, você fala em piso. Piso é arquitetura, é isso? Sim. Que tipo de arquitetura haverá? São os quiosques o que, que é arquitetura? Para é. mim, eu sou arquiteto. Eu tá? também. Ah. É, são os espaços. Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui são espaços. Quer dizer, então, o que, que eu estou querendo fazer aqui é criar espaços agradáveis. Todas as componentes são importantes no desenvolvimento de um projeto de arquitetura. Ah. Então, considere-se um arquiteto paisagista. Ah. Bom, eu, eu estranhei, assim, essa ênfase à circulação. Né? Eu acho que o, o parque do Inacarro, é, é, é lógico que ele é usado para a circulação também, mas é um espaço de função, de estar, de caminhar, de andar Porque essa ênfase em que a ligação da Avenida São João àquele pedacinho da Avenida São João, onde não acontece nada, por que, que tem que ser uma reta cortante? Eu não entendo isso. Porque Uh, a circulação in, in, essa ênfase, a circulação as duas ruas, né a Rua Formosa como é que se chama? A Rua, a rua do Engabaú né? porque essa ênfase aos eixos de circulação né? uh, por que isso não é um espaço de fruição uh, muito tenuamente a gente vê uma uma cenazinha assim no, no estudo final que você marcou, de um, de um tratamento muito naturalista, do que me pareceu serem caminhos e coisas assim acredito que não seja isso mas o desenho mostra isso né? porque essa ênfase em circulação né? eu conheço o projeto da Rosa, eu participei desse concurso não, eu posso, participei com outra equipe pulei fora quando me deram essa incumbência de pôr bolinhas e pôr no projeto né? E havia sim vegetação o que acontece é que esse espaço Nunca foi mantido. Quem é que me garante que essa nova intervenção vai ser mantida? O, o, o, o, o parque em Gabaú, agora em Gabaú foi muito bem implantado. Os arquitetos fizeram fiscalizações diárias. O piso é de altíssima qualidade. O granito é de altíssima qualidade. Não há uma fonte funcionando. O granito está todo moído. Os pedaços de granito estão sendo restaurados por com pedra portuguesa, a pedra portuguesa está um estrago, mas o granito está pior, obviamente. Né? Uh, então, existe essa coisa que o, o mosaico português é difícil de manter. Então, tira-se todo um piso da vida paulista e bota um cimentado que está lá, que é fácil de manter, mas que está uma porcaria, porque não é mantido. Né? Então, o que, que vai acontecer com essa coisa, que me parece uma intervenção muito sofisticada, né? Uh, como é que vai ser a manutenção disso? Né? Que, que, que maneira de gerenciar isso que garante que pontos vão funcionar? Me diga qual o funciona em São Paulo. Ali, ali mesmo, no, no, aquela, aquela fonte linda ali, que é a Municipal, aquilo não funciona. Aqui não está funcionando há um tempão. Né? Quer dizer, o espaço público não é de ninguém. Aí me parece isso um exercício, uma brincadeira, sabe? Eu realmente me parece isso. Porque eu acho que, por exemplo, Sapopeima precisa muito de área verde, de recreação. Por que, que não se faz nada de Sapopeima? Por que pegar esta área que está resolvida, que é um espaço... Só um minutinho, por favor. Vai ser falado hoje. Nós vamos levar, levar a nossa reunião. A Ou seja, peço é, que eu depois pode... ah, nós vamos abrir a palavra. Olha, desculpe a colocação entusiasmada, eu perco o tom da palavra, não sei falar em público, mas é isso, eu fiquei assustado assustado com esse tipo de intervenção, né? É o mesmo, quer dizer. É, então, é isso, vamos pegar o meu cão, transformar no highlight, como se a gente fosse manter uma qualidade igual ao highlight, né? Vamos pegar o enxagüo e vamos encher de fontes e de águas e de chafarizas, e de águas, né? Mas bom, quem é que quem vai cuidar dessas árvores? O que, que é isso, né? Que que é isso? Né? Eu realmente Desculpa, tá? mas uh, nenhum entusiasmo pelo projeto. Acho que isso é o resultado de um concurso em que 180 equipes de arquitetos, os melhores arquitetos do Brasil, né? participaram. Né? E tá, não é assim um espaço de movimento. Não é um espaço de tempo. É ok. Obrigado. O Brasil de São Paulo. Por favor, Silvio. Peço só a sua compreensão de ser conciso para a gente poder... Sim, Queria agradecer é, a nossa presença aqui no conselho em nome do presidente, Afonso é, nos pegou de surpresa também que nós não tínhamos conhecimento desse, desse projeto é um projeto que devisa uma transformação é, tanto capital é, nós temos a consciência também de que o espaço hoje está extremamente degradado como levantou o Luciano é, talvez essas, essas alterações, essas mudanças, pudessem ser um pouco mais amenas e de uma maneira sintetizada né, para que nós preservássemos um patrimônio que foi gerido. Né, e, por outro lado, a renovação ela se faz necessária. Então, nós, nós deveríamos, na verdade, buscar um consenso, um contrassenso de até que ponto isso poderia ser aplicado na, na sua síntese do projeto de, de instalação de, do Vale, e até que ponto nós precisaríamos mantê-lo é, à medida da concepção da, da, da, da agora. É, e, é, agora, a, a necessidade, e, e a gente tem noção disso, nós estamos hoje com a sede ali na Rua Formosa, no, no, no edifício CDI, desbanada. E a gente percebe no dia a dia nosso a, a, a condição precária que hoje se encontra dentro trecho, principalmente até a, a, a Avenida São João. A Avenida São João também hoje viu o monto de, de venda de. de... Fala doutor. Fala doutor. É, de então que a gente vê muita de droga, é, é, é desconfortável as pequenas reuniões até dos de, de, de, de, de, de boys que descem pra, pra, pra, pra tomar maconha. Então, isso todo mundo sabe, a polícia está num grupo de carros, tá num grupo de lado rumando. Isso é muito ruim, né, pra, pra quem usa o espaço é possível. Eu vejo com bons olhos, por exemplo, quando se fala da gestão do espaço. Isso, isso para mim, talvez seja o a, a, a grande, a grande, a grande ponto é, de satisfação do projeto. É, você criar metodologias para gerir esse espaço, anualmente, não é fazê-lo de uma maneira precária ou, ou provisória, ou, ou é, de uma maneira que se faça a implantação e se esqueça como está esquecido hoje. Não só ele, mas a gente vê todos os parques da cidade de uma natureza, em, em, em, em, em descrito, em um Todos eles abandonados, indistintamente. É, então, ou se cerca, como o Trianon está cercado, cercaram cercar a República, agora abril. Então, a, a, gente, a gente não tem, na verdade, um, um, um senso. É, sobre a, a realidade da cidade que nós vivemos. Ah, talvez o grande problema nosso ainda seja social. Né? É, a gente vê uma sujeira imensa dos, sobre os passeios. Você conhece Coelho? Tá? É uma cidade linda, limpa. Agora, será que nós somos piores que eles? Será que nossa população é, falta escola? É, falta escola como falta de hospitais, essa discussão vai, vai muito além do que a gente pretende expor. Mas o que é, eu tenho, é, tive satisfação de reconhecer no, no, no, nesse processo que eles desenvolveram foi principalmente essa condição. O resto a gente discute, cada um vai ter um ponto, cada um vai ter uma, uma questão a ser discutida ou, ou de contrassenso ou, ou favorável, mas à medida que... É, é, esses processos, esses projetos de inovação sejam eles de inovação integral não acredito que ele que, não, não entendi que fosse é, sido passado um trator sobre, sobre o que existe lá, mas em alguns pontos seriam mantidos seriam mantidos é, mas o que mais me agradou volto a repetir, foi exatamente a condição de se gerir esse espaço durante a sua existência e espero que isso seja um grande motivo e seja garantido isso. É verdade que o poder público muda a cada tempo e isso também provavelmente será mudado. Né? Então a gente não tem garantias disso. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Ok. Então, eu quero agradecer tanto o Luciano, como Silva, pela participação aqui as contribuições colocadas, nós vamos continuando aqui a nossa coitiva. É, convidamos também Marco Antônio Ramos, que é superintendente da Associação Vivo Centro. Eu gostaria também que ele pudesse se manifestar, uma vez que o Vivo Centro é muito tradicional de atuação do Centro de São Paulo. Fala, fala Bom, obrigado pela oportunidade. É, eu gostaria de começar dizendo exatamente essa questão da gestão. Acho que esse é um projeto, quer dizer, porque nós estamos discutindo aqui a gestão. Eu acho que é, para começar a questão da verba. Acho que uma dona de casa, quando ela vai reformar a cozinha dela, antes de chamar arquiteto de ou, ou decorador de interiores, a primeira coisa que ela faz é definir a verba. Quer dizer, eu vou gastar 10 mil, 5 mil, 3 mil, 100 mil, ela define a verba, ela tem uma verba, vamos dizer assim. Ela não chama um cara e fala assim, projete. E depois o cara apresenta um projeto de 200 mil reais. Então, projeto, que não se sabe quanto vai custar, acho um absurdo. Ou seja, a prefeitura tem 200 milhões para gastar? Esta é uma prioridade para a cidade, uma prioridade para o centro. O centro, a opinião da Vila do Centro, não é. Tem coisas muito mais importantes no centro de se fazer. Não é o Vale do Angabaú. Aliás, o Vale do Angabaú, o que falta é gestão. Tá? Eu vejo certos... 60 de pessoas que passam isso. Por aqui todos os dias. E as pessoas vão lá tirar fotografia, turistas, as pessoas acham bonito o pode não gostar, quer dizer, é o que são de gosto. Mas quem disse que esse outro projeto vai ser mais bonito que este? É uma são de gosto. Né? Vão trocar seis por meia dúzia. É... Então, por que não pôr? Primeira coisa. Eu sempre disse o seguinte: eu falo uma coisa que muitas vezes as pessoas acham que é absurdo, mas eu digo o seguinte. Se alguém, algum sub-prefeito, e dizer, olha, vamos trocar todas essas calçadas aqui, porque está muito ruim, essas calçadas estão tudo quebrados. Então, eu diria o seguinte: primeiro você põe em ordem, passa um ano em ordem, e a mostra que tem competência para manter em ordem, aí você pode quebrar e fazer um novo. Porque o nosso sistema de manutenção tem sido o quê? Fazer uma obra nova. O primeiro dia, quando é um dia bonito da obra, é o um dia da inauguração. No, no dia seguinte já vai estar um pouco pior, pior, pior. Veja a opção da Rússia, que acabou de ser, se gastou 60 ou 70 milhões. Né? Está destruído e já se pegou mais de um milhão de, de, de reais na operação urbana, contra o voto mesmo, lá, evidentemente, para botar em ordem a, a Praça Rosio. ó o governo que põe dinheiro lá, né? é, o dinheiro da coordenação também é um dinheiro público. Né? mas que devia ser usado em questões prioritárias. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu acho que a gente devia se debruçar era a forma de gestão. Que tal pegar um, o vaso instalar lá um sistema de gestão? Vamos, a primeira coisa, esquece todo esse projeto, vamos primeiro projeto de gestão. Põe em ordem, vamos gerir aquele vale. As três fontes, Porque as fontes não estão funcionando? Por quê? Ah, porque os bicos lá. Então pega aqueles bicos que estão sendo previstos para pôr no som, põe dentro das fontes. E aí funciona. Né? Agora, nós transformarmos o Vale do Angabaú num grande laje de concreto ou de sei lá o que, que material vai ser usado, acho que concreto. Né? Mas transformar num lajão e com a, as árvores no entorno, acho que é o, é o oposto do, do que eu vejo dos do jardins, que é a, a, a arborização no meio. Né? Agora, ali, na realidade, o que vai se transformar é. O centro tem sido objeto, só para um parênteses, de é, resolver problemas da cidade em detrimento do centro. Tudo bem, é claro que o centro, é, a cidade precisa de seus problemas, como foi o caso do Biocão para resolver um problema viário, como foi o caso de demolir o edifício Santa Helena e juntar a Praça da Sé e Praça Croves, Bevilacqua, quer dizer, se transformou duas praças emblemáticas numa, numa praça que não é nada, né, cheio de aquilo que é a Praça da Sé. É, então, por quê? Porque precisava demolir o satélite para fazer a estação séria. Ou seja, o centro tem sido vítima disso. E, por consequência, a cidade, porque o centro é a imagem de identidade da cidade. Né? E se nós vamos degradando o resto que nós temos de história, então nós vamos liquidando isso aqui. Então, é, o centro é, é, tem sido objeto dessas, dessa, dessa, é, dessa destruição. E qual é o problema que se vai resolver com o Mato do um local de grandes manifestações. Então, todo dia vai ter... Nós... Esse é um dos problemas lá. Nós temos o Os quatro, cinco maiores edifícios da cidade. Grande São Paulo, Mercantil, Finasa, onde Prates, ou o CBI, Esplanada. Né? Temos o Teatro Municipal, temos o Correio. Temos... E isso aí é um inferno, a questão dos, dos eventos no Vado Grande Abaú. Então, um lugar de contemplação, de... Tá. mas se transformar isso numa arena de São Paulo, porque é isso que vai acontecer. Ah, nós vamos botar água lá e, e aí ninguém vai fazer vento. Não, simplesmente vai se mandar desligar essa água. Ou então essa água não vai funcionar aqueles equipamentos equipamento. O que, que garante que funcione? Ou, às vezes que deu enchente no buraco, lá no túnel, se deu porque o rato tinha comido o fio e as bombas não funcionaram. A outra vez, porque a, as grelhas, onde a água... É, segura a água, estavam é, entupidas de lixo. Então, a água passou a entupir o bar Então, o problema do, lá é de gestão, manutenção. Não tem um gerente. Não tem. Quer dizer, hoje se perguntar, ninguém sabe quem é o responsável, se é a CP é o urbanismo, se é a, se é a, a, a prefeitura. Quem é que toma conta? Quem é que autoriza o evento? Quem é que faz? Não existe. Então, a minha sugestão é que se faça, primeiro, o sistema de gestão, põe o Avrenha Baú em ordem, com um quinto, um quarto da verba, que se aprovou na operação urbana. Para isso, já dá para botar tudo aquele ordem. Botar as fontes lá do... É, da Praça... É, lá, da, da, ao lado do Teatro Municipal, ali, o funcionando. Com muito pouco dinheiro, se podia funcionar. Obras de arte que estão lá, estátua que já cortaram lá. Ó. Debaixo lá daquele local em frente ao correio serve de estacionamento. Quer dizer, o único lugar que não tem árvore virou estacionamento nos carros, porque tem sombra no carro. Quer dizer, então é uma, uma bagunça total. Eu acho que a gente devia apontar o Vale na com brinco, do jeito que ele está. Não precisa fazer nada. Precisa aprender a usar, tomar conta de espaço público, sem gastar dinheiro. Se sem gastar dinheiro, é isso eu estou falando. Agora nós já vamos. Não, não, desde... que eu... Terminou não, acho que é, Obrigado, eu pela, eu pela palavra. Obrigado pela sua participação. Então, aqui conosco. Eu vou depois devolver a palavra para ele. Ele anotou as questões e vai, obviamente. É, depois nós vamos ver, dentro da possibilidade de tempo, a gente ouvir algumas pessoas que queiram aqui falar. Não dá para ouvir todo mundo, mas o Eduardo pode anotar. É, as inscrições e a gente ouve aqui alguns comentários de pessoas que estão aqui conosco. Mas estão aqui o Michel Gorski, arquiteto participante da equipe do Jorge Urheim, do concurso. Cadê ele? Tá, tá ali. E está aqui a Cissa Gorski, arquiteta paisagista que representa a arquiteta Rosa Crias. Cadê você? Então, eu, eu, eu acho que eu vou chamar a Cissa para a Cissa Rapidamente, Cissa, é, já que você representa. A... Fala, Dali, por favor, Cissa. Cissa. Ah, sim. É, só pediria que fosse bem concisa para que a gente possa dar um andamento. Por enquanto, nós estamos indo bem. Bom, boa tarde, bom dia a todos. Uh, queria agradecer a participação aqui. Na verdade, eu fui convidada pela Rosa de uh, representá-la. Hoje ela está fazendo uma palestra no local de Brasília e não pôde comparecer. Mas uh, eu achei interessante ouvir a, a exposição e acho que essa oportunidade é muito rica para todos nós, tanto é que muita gente tomou conhecimento do pro projeto hoje pela primeira vez. Então, acho que isso é muito saudável, do ponto de vista até de pensar gestão, toda essa discussão aqui. Eu acho que é muito louvável a, essa pesquisa que foi feita, que o Luiz apresentou, porque a cidade é dinâmica. Então, nós estamos realmente assistindo sempre o processo de dinâmica mas a cidade não é destituída de memória, assim como muito bem colocou o Marco Antônio. E nós não podemos ficar apagando, simplesmente, todas as, as boas ah, ah, atitudes que foram tomadas, as obras adequadas que foram instituídas, até porque nós mesmos, como arquitetos, devemos valorizar o fato de um projeto ganhador de um concurso dentro de 180 outros participantes sido aceito e ter sido implantado como ele deveria ter sido implantado. Então, isso é louvável. É muito raro acontecer isso atualmente. Os projetos, às vezes, são ah, ah, ah, concursados e não são aplicados. A gente está aí com a praça da, do lado da Batata, que até hoje não aconteceu nada. Quer dizer, o projeto que ganhou não tem nada a ver com aquilo que saiu. Então, esse foi um momento histórico que nós não podemos jogar no lixo. E eu concordo plenamente com o Marco Antônio, eu acho que ele falou muito bem, ele expressou as palavras que a Rosa teria aqui. Nós não podemos, ah, a pretexto de ah, defender a gestão, passar a cidade a limpo, eliminando, apagando as marcas da cidade. Eu acho que o Luciano colocou muito bem a questão da Paulista, quer dizer, vamos formar calceteiros em vez de entrar com concreto em todos os lugares. Como é que a gente vai apagando todas as, as origens nossas, as marcas da história, vindas de Portugal e retirando todo o mosaico português e substituindo por um intertravado, que solta do mesmo jeito, porque o problema não é o material, o problema é a gestão. Então, esse é o ponto crucial dessa reunião de hoje. Então, acho que seria muito louvável realmente adequar a situação da Liga as às necessidades do, do momento... Inclusive a questão de infraestrutura urbana, nós temos um problema grave de drenagem, mas a partir de uma plataforma dada, a partir de uma conquista que nós temos. Então isso pode ser aplicado trabalhando a partir daquilo que está lá. Então, nesse ponto eu concordo, eu acho que o Luiz colocou questões muito pertinentes do ponto de vista da animação. Não só a gestão da animação, quer dizer, as fachadas devem ser usadas. Mas isso já é uma outra questão. Ela não elimina aquilo que está lá, ela contribui para a cidade viva e eu acho que o Marco tem um depoimento muito claro porque ele está é, assistindo a esse processo a tanto tempo. Então, acho que ele, é, realmente a, o melhor depoimento que a é de alguém que está no centro todos os dias e no mundo da gestão ele está olhando com um olhar crítico de quem está interessado e que o centro tenha vitalidade e história. Eu então, acho que nós não podemos esquecer disso. Não podemos apagar todas as marcas da cidade em função de uma gestão nula, que é o que se dá no Brasil inteiro. Porque o, poder, o espaço público é sempre relegado. Nós não vamos resolver nada enquanto em cima tiver essa mentalidade. E a, a causa a quatro anos, se a gente muda tudo aquilo assim, que foi ganho, como é que nós vamos ficar? Eu acho que tem ainda, neste momento, uma exposição na cidade que é a exposição da Nina Bart, do Sesc Pompeia, que é justamente uma situação que ela olhou para aquele... Vamos manter o que está aqui, a fábrica do lá. Em compensação, matarás com a matar as coisas do Então, nós temos que ter essa noção da história da nossa cidade, não podemos nos perder. Eu acho louvável a reunião, mas eu acho que a gente não pode aniquilar aquele que foi conquista de muito obrigado, muito obrigado. Olha, eu vou voltar a palavra para ele para ele responder algumas questões que foram colocadas aqui e em seguida a gente abre para. Não é, vai dar para todos, eu repito, né, não tem como todo mundo falar. Infelizmente, o problema de tempo é grave. É, não tem assunto. Mas eu, eu volto para o Luiz Juliano, pro para que ele possa... Ele anotou aí, que foi levantado, responder. Eu só peço que você possa ser é, resumido, por favor, para que ele possa acabar. Então, eu acho, que eu vou... acho que todas as colocações foram super relevantes. Eu acho que todo mundo aqui tem razão. Acho que é, o que nós estamos buscando é justamente isso. O que a gente tem que correr atrás é correr atrás de achar o que são os pontos de consenso, que nem eu estava falando logo no começo. Eu acho que as colocações da CISTA são precisas, quer dizer, com relação à dinâmica do bar. Eu acho que, eu só não concordo um pouco assim, a cidade andou. Nós conversamos mesmo lá com a Rosa, a Rosa teve comigo, e com o Gustavo, pelo menos duas a pesquisa. vezes. Pesquisa. Sim, durante a pesquisa, exatamente Durante 2013, nós nunca conversamos sobre o projeto A gente naquele momento estava querendo, inclusive, é, colocá-la como consultora de desenvolvimento de projeto Ela e o Jorge, os dois participaram dessas reuniões comigo e com o Gustavo Então, só para deixar pontuar claramente o que aconteceu Não conseguimos chegar nesse acordo naquele momento mas eu acho muito importante essa história mesmo. Quer dizer, eu acho que a gente precisa preservar a história de uma cidade, nós precisamos é, manter essa qualidade. Eu acho que eu não acho que a gente rediscutir o vale do baú. é a gente negar o concurso, muito ao contrário. Eu acho que assim, o concurso ele ganhou, um, ele tem um, uma coisa que é fundamental que mudou a cara da cidade. Quer dizer, quando a gente trouxe, é, eu também participei uma outra equipe, uma das equipes eu também participei do concurso, é, eu acho que assim, a gente tinha, teve esse ganho que foi, como é que você mudou a vida da cidade, da relação do automóvel com esse espaço, que era um espaço icônico da cidade, quer dizer, então eu acho que aí nós mudamos a, a, a como que a São Paulo se apresentava em relação a essa relação automóvel-pessoas, então esse para mim é o grande mérito do resultado do concurso. Tá? Com relação é, aos desenvolvimentos dos projetos e ele chegar ao fim ou não chegar ao fim, quer dizer, todos nós conhecemos as dificuldades que a gente tem para implantar um projeto público no Brasil. Quer dizer, eles não são poucos, a gente sofre muito com isso. Então, é, o Largo da Batata, por exemplo, foi um concurso, o título ele participa até hoje, nunca saiu fora, entendeu? Quer dizer, então, ele sabe, ele entendeu também os problemas que ele teve no desenvolvimento do projeto, que não foram poucos. Então, eu acho que é, essa relação das dificuldades que a gente tem, de relacionamento com a comunidade, de responder aos anseios de cada um, principalmente de tentar conviver com as visões diferentes, é né, que são os mais os maiores problemas que quem está tentando arrumar alguma saída para um espaço público, tem. Concordo plenamente com o Marco Antônio com relação à gestão. É, eu acho que assim, é fundamental, Marco Antônio é um dos que participou do processo de 2013 desde a primeira reunião, ele teve sentado lá participando. É, a, essa inclusão obrigatória no escopo do contrato, de um processo, da gente encontrar uma, uma característica de gestão para o Vale, tem muito a ver com essas contribuições que o VIVO Centro fez dentro do processo. Então, quer dizer, eu entendo perfeitamente isso, essa essa dificuldade de quem está ali fora é, de se apresentar em relação a esses problemas de gestão que a gente tem da cidade como um todo. Só que, para a gente é, resolver esse problema, é, não sei, nós precisamos reinventar a história da nossa cidade, porque nós precisamos reinventar a Câmara dos Vereadores, nós precisamos reinventar a administração municipal, entendeu? Quer dizer, é, é muito complexa, é muito complexa a relação de forças de quem tem que fazer a gestão com relação ao que você consegue viabilizar no espaço público. É... Essa coisa de você pensar na arquitetura como uma forma de evoluir a qualidade de gestão. É uma forma, sem dúvida nenhuma. Quando nós fizemos o projeto de reforma da Praça da República, a Regina era diretora lá na Imurbi e ela era cercada. O subprefeito não queria arrancar a cerca de jeito nenhum, entendeu? Quer dizer, a gente, você tem que ficar dando morro em ponta de faca Esmurrando todo mundo para poder mostrar que o espaço público não é um espaço assim. A explicação do Luciano de ser um espaço de frição, não ser um espaço de passagem, é óbvio. Quer dizer, a gente, ninguém está negando isso de maneira nenhuma. Nós não estamos querendo é, caracterizar o Vale do Iacabaú como um espaço de passagem. Muito ao contrário. Eu quero é que, além do estar lá, que as passagens que acontecem hoje pela superfície, aconteçam por lá também, entendeu? Quer dizer, a gente quer envolver mais pessoas para ele aumentar o tempo de permanência naquele espaço que é um espaço absolutamente significativo da cidade. É, eu acho que, com relação à gestão, uma coisa importante que a gente está tentando fazer são esses projetos-piloto que, para quem é, tem circulado pelo centro, sabe do que eu estou falando, que foi o que a gente fez no Largo São Francisco, e no Largo Paissandu, em que a gente está querendo envolver a comunidade local numa reversão do uso do espaço público. Sabe? Muito êxito, muito êxito. A gente de um espaço completamente degradado que estava a Brasil do Ouvidor e o Lago São Francisco, a gente com pouquíssimo é, trabalho em termos de mudança da arquitetura do lugar, a gente consegue uma mudança significativa de uso significativa. Outra experiência que é muito legal, que a gente está tocando, que tá funcionando, que tá dando certo, são os parklets, é eu trocar o espaço de vaga de carro por um espaço de estar, quer dizer, é esse tipo de coisa em que você envolve aquela comunidade, daquela região, por mais que você possa ter alguém que vai falar que eu estou privatizando o espaço público, ao contrário, eu tô dando vida para ele, que eu acho que é isso que a gente precisa, quer dizer, você só reverte um espaço, dando vida, fazendo com que as pessoas fiquem com qualidade naquele lugar. Hoje, depois de 40 anos de projeto, um projeto de altíssima qualidade, de altíssimo nível, nós temos uma vida de uma cidade que mudou, a nossa relação de segurança mudou, Quer dizer, nós temos muitos impactos na cidade que são causados pelo espaço que nós criamos lá atrás, então alguma coisa nós temos que fazer para melhorar essa situação de segurança para melhorar a qualidade da vida de quem está circulando e passando por ali. Resto de história só para colocar uma coisa só rapidinho aqui, mas assim eu acho que é, a história de uma cidade não se faz exclusivamente pelos se faz pela vida dela. Eu acho que assim ao longo da vida nós temos esses, esses passos que vão mudando uma história. Você vai dando passos, passos, passos, passos. Então, quer dizer, eu acho que o espaço, o lugar na memória das pessoas do Vale do Engabaú, da reversão que ele teve, ele já existe. Quer dizer, não tem. Nós, tivemos um, nós temos um projeto que persiste por 40 anos, com uma qualidade altíssima. Agora, a gente negar que a gente tenha problema aqui é impossível. Nós temos muitos problemas aqui, nós temos muitos novos usos aqui que precisam ser considerados dentro dessa nova vida do, do projeto. Então, quer dizer, essa dinâmica da cidade é que precisa ser observada. Então, é, eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que tem é muita coisa aqui, se a gente for se entender, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É porque nós temos, é, se necessário for, eu acho que vai ser necessário, essa comissão poderá Replicar essa reunião para aprofundar mais o assunto, o pessoal conhecer melhor o projeto. É, o Enhagabaú, ele é o coração de São Paulo é, né? E todos nós temos preocupação enorme, gostamos do passando passamos lá, convivemos ali, e trabalhamos perto, muita gente. Então, qualquer coisa que mexa com o Enhagabaú, todos nós queremos que melhore, todos nós queremos que melhore, porque tá, não está bom, está muito degradado mesmo, né? Mas é, essa, essa, essa conversa, esse diálogo com quem gosta da cidade, com quem pensa da cidade, é fundamental até para o projeto ser abraçado por todos. Né? E se tiver que modificar, é, né? acho que é o Poder Público tem que ter, né? é, tem que ter a, a sensibilidade de olha, está falando uma coisa aqui que procede, modifica, não pode chegar e fazer um negócio, ainda mais no coração de São Paulo, em qualquer lugar, eu acho Então, a nossa intenção é ajudar, a nossa intenção é colaborar, e colaborar, obviamente, dentro da prerrogativa minha, do Marquinhos, do Sul, colaborar fiscalizando, nós vamos cumprir nossa parte, a reunião é para isso, e nós podemos fazer outra. Eu, olha, aqui tem nove inscritos, eu vou dar dois minutos para cada um, mesmo assim vai estourar o um tempo. Então, está aqui Sueli, Sueli, desculpa, Sueli, Movimento Defesa São Paulo. Sueli, você consegue, ter eu tenha capacidade, de falar em dois minutos e dar o seu recado. Eu tenho certeza. Tenho sim, porque os colegas já falaram. Perfeito. É o seguinte, eu represento o Defenda São Paulo na Comissão Executiva da Operação Urbana Aceito. E a ideia é que eu comprei é a mesma do que o senhor comprou, senhor vereador. Mas agora eu estou em dúvidas, visto que Primeiro, foi dito, foi proposto e foi aceito que a comissão executiva participaria do projeto. Após a liberação da verba, não houve participação nenhuma, tá? Mesmo agora, o que foi apresentado é o que foi apresentado para a gente há meio ano. Só tem uns desenhinhos finais. Então, veja, foi dito também já tem as aprovações do Departamento Histórico e da Secretaria do Verde para remanejar. Quer dizer, o projeto está pronto e a gente ainda não conhece o conteúdo dele. Acho isso de muita preocupação e acho ótima a sua ideia de continuar discutindo o assunto. É, então, a ideia também que foi falado dos eventos né, que ele trouxe, veja, Está realmente a impressão que estou, está indo em direção de uma arena. E todo arquiteto sabe que não pode fazer uma arena no vale, por causa do barulho que sobe. Tem que encontrar locais adequados ou distanciados para a arena de eventos. Então, foi vendido que teríamos uma nova área para fruição diurna e noturna. E não creio que está indo nisso. Também uma preocupação especial foi o desenhinho do final, em que tinha uma vista aonde desapareceram as palmeiras imperiais, que são plantas maravilhosas e importantíssimas para não serem tiradas. Elas só precisam ser tiradas se dá a melhor visão para Rede Globo é, fa, é, trabalhar os eventos. Então, é importantíssimo discutir essa questão da arena de eventos que realmente o local não é apropriado Sim. e minha opinião de urbanista. Obrigada. Bom dia a todos. É, eu faço referência aqui a um simpósio internacional que teve com professores de Harvard, o professor Walter, o professor Dorothy, e eles falaram justamente nesse ponto. Ou seja, os espaços têm memórias e também as áreas verdes. Como foi dito agora há pouco, as nossas palmeiras imperiais, que demoraram séculos para crescer, agora simplesmente vão ser re retiradas. Nós não podemos simplesmente reformar a qualquer tempo é, todos os nossos monumentos, daqui a pouco vamos estar fazendo obras na, nos cemitérios. Mais. E para terminar, eu digo o seguinte, as periferias estão clamando por espaços públicos dessa monta. Eu acho que eles também merecem espaços qualificados por excelentes arquitetos até internacionais que sejam. Muito obrigado. Internacionais também. Né? Tem muito arquiteto bom, né? Tem muito cirurgião ah, um bom também. Mas é verdade. É você não quer ouvir Depois você responde? Melhor, né? Lucila Lacreta. Lucila, eu vou ser obrigado a pedir para você falar em dois minutos. É um... Primeira, mas você me é Boa tarde. Eu posso todos. levar uma microfonada na cabeça? Não. Né? não. É, rapidinho. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir ao senhor que esse vídeo é, é, permanecesse no site da Câmara Municipal. Parece que está alguns pedaços, mas é importante que esteja assim. O vídeo que foi apresentado. É o que está sendo filmado hoje. Tá. Apresentação. Apresentação, isso. Outra coisa é o seguinte, tem uma planta... Um slide que foi mostrado, planta do programa, onde demonstra que haveria passagem de ônibus na esplanada. E essa preocupação foi nossa, inclusive a Sueli Mandelbaum, que representa o Movimento Defesa São Paulo no Conselho Gestor da Operação Urbana, eu perguntei: ele por favor, veja se vai ter ônibus lá. e Inclusive, se a pessoa puder voltar uh, esse slide. Está claramente demonstrado que ali haveria passagem de ônibus, o que me parece uma temeridade. Outra coisa em relação à gestão é que não vi nenhuma é, previsão orçamentária da questão da manutenção que realmente é fundamental. E outra coisa que nos causa é, um certo constrangimento é porque essa mania de convidar uma sumidade estrangeira para vir aqui dizer o que a gente tem que fazer, esquecendo completamente a nossa história. Quer dizer, eu para um arquiteto brasileiro o que, tá naquele, que tem que fazer, o que tem no espaço e propor gestão, etc., Certamente ele sabe muito bem como é que a gestão é feita na Dinamarca. Eu acho que essa parte a gente podia aprender dele. Obrigada. Obrigado. Jorge, da Associação Preserva São Paulo. Deu, Jorge. Em seguida, como é que é? Sabrina, já pode colocar ali. Sabrina Duran, que é jornalista. Pode colocar ali. Olha, eu não sei se existe algum país do mundo onde uma grande obra, uma grande intervenção urbana, depois de 20 anos, é considerada a Opsileta, e tem que ser jogada no lixo. Aliás, projeto esse é que foi realizado na gestão da Luiza Erundina do PT. Então, eu não sei qual dos dois PTs que vai tá errado, o PT da Luiza Erundina, de 20 anos atrás, ou esse PT de agora que acha que tem que fazer tudo de novo. Esse projeto, como foi dito aqui, na verdade, passa uma borracha num um dos lugares mais emblemáticos históricos da cidade, que é o Vale de Angabaú, para transformar uma espécie de lago, como foi mostrado aí no slide, uma Lagoa dos Patos. Né? E Vai se gastar 200 milhões de reais numa grande intervenção urbana, que já está aprovado pela experiência da cidade que isso aí não funciona. Vejam o Lago da Batata, que foi um desastre. Vejam a Praça da Rússia, que está uma porcaria. E depois de alguns anos, esse projeto vai ficar totalmente abandonado de novo, e a prefeitura vai reconstruir tudo de novo depois de 10, 20 anos. Então, como foi dito aqui, eu acho que a questão é de gestão e manutenção acima de tudo. A prefeitura devia ter uma cultura de manutenção e não de ficar recriando tudo uh, o tempo inteiro. Uh, e uh, o próprio arquiteto falou, deu uma sugestão, o lado do ouvidor foi uh, revitalizado com pouquíssima verba e sem mexer no lado do ouvidor. Eu acho que esse é o caminho. Tá? É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Sabrina, o seguida, Carlos, da Ação Local Barão de Capitinina. Pode se colocar ali, por favor. Carlos, está aí? Carlos. Vai ali, Carlos. Vai, Fica perto. Pode falar. Boa tarde. Primeiro, eu queria perguntar para o Bretas, que ele me, me dissesse para a gente, objetivamente, de onde vão sair esses 200 milhões, que a ex-urbanismo estimou, isso consta nas atas da condição, da comissão executiva... Operação do Santa Centro. Essa é a primeira pergunta. É, e a segunda pergunta, na verdade, eu queria que ele comentasse um pouco é, a atuação do Banco Itaú, que foi quem contratou o escritório dela é, desde abril do ano passado. Ele contratou não só o escritório para fazer é, esse projeto, como também contratou todas as palestras e workshops que foram dados ao longo de 2013, incluindo os de abril do ano passado, que a Prefeitura disse que foi ela que fez. Eu queria perguntar -se. Okay. Carlos em seguida, o teatro, de baixo do centro. Bom, queria cumprimentar o Eduardo por estar vindo aqui expor e o Natalino por trazer isso. É importantíssimo essa conversa, esse conhecimento. Bem, na questão da gestão, já tenho dois exemplos. Por exemplo, a gente, eu sou da comunidade do Centro, brigando muitos anos, porque tinha muito assalto na Praça Ramos. Conseguimos faz 10 anos com uma viatura da GCM. Tudo bem, estava a viatura. Agora fizeram uma pracinha no Lago do Pai Sandu, muito legal, e fizeram na Praça do Ouvidor, muito legal. Aí a GCM tirou a viatura que a gente tinha conquistado na Júlia de Mesquita, a reforma da ponte, tirou a viatura da Júlia de Mesquita, quebraram os vidros, tirou da Praça Ramos, aumentaram asfalto para botar nessas duas. É planejamento mesmo e queria até pedir para o subprefeito para ter uma audiência com o secretário da Segurança Urbana, porque ele se estimula, o, o, os, os trabalhadores da Segurança Urbana, está fazendo uma caca na cidade. Bom, em todo caso, eu faço... São 468 caminhadas que eu vou completar nessa semana. São nove anos de caminhada, todas as quintas da noite, saindo do Teatro Municipal, que eu caminho e vejo a cidade. E eu tenho visto o Anhangabaú... É, muito ruim no começo nos nove anos, hoje ele está melhorzinho. É, já tem gente ali sentada, é muita gente fumando maconha. Mas a gente tudo bem ali, fumando e tal, então melhorou. E o que eu queria reforçar e perguntar para o... Mas, mas é legal, vocês passaram, antes era assaltado, agora tem fumar fumando maconha que não é tão grave. Mas o que eu queria perguntar para o Luiz Eduardo, nós temos nove fontes no centro, que merecem serem recuperadas, que são três, Manhã baú, a da Praça da República, que está com problema, a Praça da Sé, que não está funcionando, a da Júlio de Mesquita, e deve ter mais uma, a, a, a do, do lado do Ouvidor, que agora restauraram. Então, eu queria saber do Luiz Eduardo: nós temos três pontos ali, a perspectiva de recuperar, e eu bato nessa questão que o Marco Antônio falou. A questão da gestão. Se a gente recuperar essas três fontes e botar a GCM lá, as pessoas vão caminhar, porque São Paulo é uma tremenda cidade, maravilhosa e, e é muito linda mesmo. Para quem quiser caminhar noite, essa semana vamos falar sobre o Luiz Gama, que foi um negro de 1858, libertou 500 escravos com base na lei. Na outra semana vamos passear no Minhão Pão com o vereador Eu já fui um dois passeios aí... Tem Luiz Carlos Bósio, em seguida. Aposentada, é. é... Eu não estou conseguindo ler o nome. Nataline, é... pode fechar, é o declínio da. Declina, tá. Então o será o último escrito, Muito obrigado, tá? Ah, não, perdão, tem o Tiago. Vai, Tiago. Eu estou emprestando uma bomba Baixo Centro, que é um movimento que acontece aqui no centro, que inclusive fez a participação do workshop do Gael. E desde sempre a gente sempre questionou essa falta de transparência durante todo o projeto. Você considera que teve participação popular, a gente deu todos os nossos inputs, criticamos o projeto desde o começo, e mesmo assim as críticas não foram consideradas e um projeto completamente diferente do que tinha sido proposto foi apresentado aqui, inclusive. E vindo pela pela perspectiva da participação cidadã usando o espaço público, é muito emblemático e sintomático ver esse projeto que alaga o a, a, a, a baú do nada, Tento, inclusive, de um escritório de, de, de arquitetura internacional que não considera nada a história, nem o uso que está acontecendo no MWU. Quando fala que o centro está abandonado, desculpa, anda pelo centro e veja as manifestações que acontecem ali, porque não está nada abandonado. Você pode falar de, de degradação, mas abandono não está. E depois de todo esse processo de tipo, escassez de água que determina a nossa cultura e comportamento, é sério que o excesso vai é fazer isso agora? Obrigado. Okay. E os carros... O último é o último escrito. É, Eu sou morador do centro, e especificamente da Bela Vista, e frequento muito o Baú. Bela Vista, depois do tombamento, se degradou absolutamente. É um bairro que está hoje na mão do crime organizado, e com um afastamento de moradores, e eu sugiro ao Carlos que faça uma caminhada pelo bairro Bela Vista para nós tentarmos recuperar de alguma maneira aquilo ali. Questão do Angabaú. Luiz. Ah, tenho certeza, em minha época de Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o projeto não passou por lá. E não vi que se brinde no projeto a questão da pessoa com deficiência. O, a questão do piso do Anabaú é emblemático, porque vários acidentes ocorreram ali, provocando ah, que as pessoas se transformassem em cadeirantes, pelo menos de maneira provisória ou permanente, em função dos acidentes provocados pelo piso português por falta de manutenção. E concordo com o que colocou aqui o Marco. A questão da gestão do Vale do Angabaú é emblemática. Precisa transformar num parque para que tenha ali uma gestão adequada, com manutenção adequada, talvez é, sem a necessidade de uma grande reforma. Mas com a recuperação das seis fontes naturais que foram assoriadas por conta da obra do Vale do Aengabaú, Acho que é muito difícil recuperá-los, porque hoje eles carregam no, no córrego que passa embaixo né, do, do, do, do eixo é, de concreto que foi construído sobre este córrego. Então, encerrando, eu me coloco também à disposição, pelo Instituto Conviver, conforme a, a, a sua colocação final, de que esse projeto possa merecer também sugestões... De munícipes e su de sugestões para o melhoramento e para me uma melhor intervenção. Disposição. Pelo que eu entendo, o projeto já está contratado. Então, nós estamos discutindo aqui, mas não... é uma discussão vazia. Porque, inclusive, as fontes, pelo que eu entendo, serão todas demolidas. Então, não sei o que, que nós... A menos que eu esteja enganado, pelo que eu entendia. O, ordem. Ordem. Eu queria só, para não deixar em branco a minha participação na comissão, presidente, dizer que, parabenizar o senhor Luiz Eduardo pelo que ele colocou aqui, explicou, é, agradecer ao senhor Luciano, seu Silvio, seu Marco Antônio, meu xará, Marco Antônio, e dizer que eu sou totalmente. É, a, a, ao seu favor em termos que tudo que o senhor falou aí, que eu também concordo com o que o senhor falou, porque realmente o Engabaú poderia ser só fazer manutenções e que tem, nós temos muita coisa para fazer muitas obras em vez de mexer com, com, com o Anhangabaú eu só queria dizer isso eh, viu, presidente Obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua, sua participação. Eu devolvo a palavra, então, a você. É, eu, eu quero sugerir o seguinte, como uma, uma série de questões, que você pudesse fazer uma resposta única e que você pudesse se colocar à disposição para uma nova rodada de conversa, para se ver a angústia a ansiedade das pessoas de participar do assunto. Né? É... É, é, Por quê? Porque o Baú não é um lugar qualquer de São Paulo e todo mundo quer ver aquilo ali da melhor forma possível. Existem discordâncias, né? é, o adiantado do projeto, essas questões todas, mas é, nós somos vivos, estamos aqui, né? enquanto a vida é esperança. Então eu, <risos> eu peço que você possa... É, precisamente, se colo, eu peço ante, ante, antecipadamente que vocês coloquem à disposição para novas tratativas que, que a gente possa fazer com a comissão e a, e a sociedade organizada. Liga o microfone? Com... Na, esclarecesse... é. na... Eh, na sua fala, gostaria que você esclarecesse em que medida é possível a participação. Nessa fase que se encontra a contratação já de uma empresa, como que isso vai transcorrer daqui para frente. É, e outra observação que eu gostaria de fazer aqui é que já entrou em licenciamento pela Secretaria de Verde, acho que em fase de licença prévia, a passagem de um. Uh, Corredor de ônibus no do Isso é baú. Ah, uma questão, então. Uma de... loucura. Então, deixa. Eu acho, que, né? Olha, eu acho que aqui eu gostaria só de interromper a senhora. É. O negócio é o seguinte: não acontece nenhuma passagem de ônibus sobre o Vale do Anhangabaú. Acho que tem algumas coisas só que a gente se pontuar. eu só queria encerrar rapidamente aqui: é o seguinte. Existiu num plano funcional da SB Trans. Duas opções, em que ele fazia o corredor e ele fazia pontos de parada em cima Foi completamente rechaçado por nós mesmos Quer dizer, é impossível, é inviável, ninguém quer isso na vida Então, quer dizer, é, isso aí não existe, não existe É uma posição de dois anos atrás que não tem nada a ver mais A única opção que existe é a opção pelo túnel Com reforma das plataformas embaixo do túnel Fora isso, com relação à participação nós estamos absolutamente abertos a qualquer tipo de contribuição. Não é porque o projeto está contratado que ele está fechado. Nós temos um projeto, nós temos um estudo preliminar aberto para ser trabalhado. Quer dizer, então, agora nós estamos numa fase de relacionamento, é justamente isso. Se a gente falar que nós estamos matando a história, então o próprio Michel não poderia ter participado do concurso. Por quê? O que aconteceu com o projeto lá de trás? Eu nem você. Pois é, exatamente. Nenhum de nós deveria ter entrado no concurso se fosse assim. Então, quer dizer, a cidade é dinâmica, tudo acontece de uma maneira dinâmica. Então, o que a gente não não precisa é achar só o dissenso, é aquilo que eu falei no começo. Nós precisamos procurar quais são os nossos pontos de consenso. Tem algumas coisas que nós precisamos caminhar e evoluir. Então, que tem coisa boa em todos os projetos, se você for pensar lá atrás... Ué, é, você tinha uma série de questões que eram interessantes na forma como o Vale era, foi constituído anteriormente. O uso foi mudando aquela característica e inviabilizou aquele uso. Quer dizer, então quando veio o concurso, nós tivemos uma inversão que mudou completamente a cara dele. Nós temos hoje, dentro da Secretaria da SMDU tem o site Gestão Urbana. O site Gestão Urbana ele é um site colaborativo, quer dizer, é justamente um ponto focal onde todos os projetos estão colocados lá, esse projeto está colocado lá, justamente para receber comentários e contribuições. Para isso, dentro da São Paulo Urbanismo, nós estamos abertos a receber comentários, críticas, reclamações, pedidos de informação. A Sabrina está mais do que acostumada a fazer isso todo dia, tem um reciclo da Sabrina lá para a gente responder, entendeu? então, é, é muito claro. Ela colocou só uma coisa que eu gostaria de pontuar com relação à participação do Banco Itaú nesse processo. Participação do Banco Itaú é a participação como todo morador de São Paulo deveria ter. De contribuir com a cidade para ela se desenvolver. Eles participaram, eles participaram. Ué, você não acha, entendeu? Quer dizer, você tem dúvidas com relação a isso, você está procurando alguma, algum pelo em ovo para poder tentar achar. Eu não acho isso, porque assim, nós tivemos, deixa eu colocar, nós tivemos. Por favor, eu peço, eu peço só um, por favor. Nós tivemos, nós tivemos lá atrás, eu, particularmente, junto com o cara, que é o meu diretor hoje, que é o Gustavo Partesani, nós convidamos um urbanista importante do mundo para estar aqui com a gente, para poder ajudar a formação dos nossos técnicos internos, que não é fácil, posso lhes garantir, a São Paulo Urbanismo trouxe esse pessoal, diferente do que você imagina. Eles trouxeram, nós trouxemos, tivemos aqui com eles. A partir daí, é óbvio, nós não temos recurso para fazer isso. E a gente achou que era muito interessante continuar com aquele tipo de formação. Conseguimos o apoio do Banco Itaú, que financiou esse negócio e doou para o município. Entendeu? Eles pagaram essa consultoria desse escritório, trouxeram eles para cá e doaram. Isso. Oficialmente existe um processo, do um Caida desse tamanho está à disposição de quem quiser ir ver lá. É um processo público de doação de, de um estudo, através do GeoArchitects, então é, eu acho que essa, essa é a busca, a busca é a gente achar consenso e de uma maneira absolutamente aberta, quer dizer, a gente está daquele jeito que nós colocamos na operação urbana da mesma maneira, quer dizer, é, uma, é, um, é um trabalho interativo tentando achar, colher o que é coisa importante, relevante para incluir dentro do processo, basicamente é isso. Então Precisamos desses espaços, de fato, vereador, eu acho que é muito importante isso, eu acho que a gente tem que continuar apresentando, gastar a, a garganta mesmo no que for necessário. Projeto, já, o projeto atual está contratado, executivo, do de... Nós, como? Não. O, primeira coisa, o projeto, esse estudo preliminar não é um estudo preliminar do Ian Gell. É um estudo preliminar que foi desenvolvido colaborativamente por pelo menos cinco secretarias em que tínhamos, inclusive, a participação da Secretaria do Verde, sem dúvida, CIURB, Secretaria da Cultura, diversos técnicos participaram, e ele foi formando esse corpo, okay. que gerou esse negócio que é um estudo preliminar pra gente. Agora, nós soltamos uma contratação para desenvolvimento desse estudo, e é nesse ponto que nós estamos, ou seja, nós temos um ponto de partida e estamos querendo evoluir, basicamente é isso. Okay. Bom, vamos caminhar, tem um... Não, não, tem dinheiro público. PPP, não tem PPP. PPP é parceria pública-privada. O que é a explicação dele... Não, não, não, não, não tem Itaú. O que ele explicou é que o Itaú fez Mas o Itaú vai fazer o quê ali? Ele doou, ele doou de... Doou o dinheiro na consultoria, que eu não, não entendi. Não, não, eu acho que vocês estão.. Olha, vocês estão assim. Aí eu acho que a gente precisa botar a Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu falo. Por favor, por favor. Você já explicou. Eu qual foi a participação do Itaú, não tem PP, pelo que eu entendi, é dinheiro público. Agora não vai sair também, ainda então, dinheiro de orçamento, não sei é. Bom, o vereador não é aparecer. dinheiro público, é doação do Banco Itaú. É. Não é dinheiro público, não, não. A doação foi anterior. O projeto que ele disse que custa 200 milhões, não será o PPP. Isso que eu entendi dele. A doação foi anterior na confecção da ideia e do projeto. Por isso que ele disse. É isso, é isso ele deixou claro aqui. Então, veja bem. É, eu, eu quero, em primeiro lugar, você tem condição de deixar, a pedido oficial da comissão, a apresentação sua com a gente? É possível deixar isso aqui? Ela está disponível no gestão urbana. Está disponível Sites, no site? Isso, site? isso tudo tá se apresentou aqui? Gestão urbana. Tá, então eu peço à assessoria que possa levantar e quem quiser detalhar, ele está dizendo gestão urbana, isso que ele apresentou aqui, está disponível lá. Primeiro ponto. Eu a não, nenhuma palme... imagina, palmeiras imperiais que compõem aquele o, a praça Ramos ali, não tem absolutamente nada a ver, o que tem aqui é remoção exclusivamente de espécies exóticas e de alguma coisa de frutífera que tem, basicamente é isso tem uma parte profilática no parque no, na praça Ramos ali por coisa de erva de passarinho essas coisas assim, de invasão de é para recuperar justamente aí um projeto que existiu em algum momento e que se degringolou por ação de administradores regionais, subprefeitos e tudo mais. Por quê? Não. Da praça, eu não estou mexendo em nada. Olha, como não deu para a gente entrar nesses detalhes todos que ficou aí, que é por um Deus também, eu quero propor, se você puder, e a São Paulo Urbanismo, de nós fazermos posteriormente, que aqui é uma audiência, uma reunião de trabalho, de trabalho, numa mesa, com uma, quem quiser vir, os representantes, a gente organiza, né? e aí, você, aí as pessoas vão falar suas discordâncias com mais detalhe, com mais tempo, fora desse horário regimental de duas horas, podemos fazer numa manhã, Podemos fazer aqui na Câmara, se você quiser, a gente arruma uma sala, ou mesmo lá no seu departamento, e a gente irá convidar as pessoas que têm interesse para que possam discutir mais, a mim. porque eu entendi também aqui, além das discordâncias urbanísticas que eu senti aqui, eu senti muito a, a carência das pessoas terem conhecimento do que estava sendo gestado durante o processo. Foi, foi, foi, foi, foi, ah? Muita dúvida, muita coisa. Então, a gente pode caminhar nesse sentido? Ô, vereador, eu, acho, eu gostaria de colocar o seguinte. Eu acho que nós precisamos, obviamente, sistematizar algum tipo de contribuição e informação. Não adianta nada a gente sentar numa mesa e achar mais de senso do que a gente já tem, que foi o que a gente fez ao longo de 2013 inteiro. Quer dizer, não é que nós não tivemos relacionamento com ninguém, ao contrário. Nós tivemos 250 pessoas, entre técnicos e técnicos, Contribuições diversas que participaram Para a gente chegar onde a gente está hoje Então, quer dizer, não é que Foi sem trabalho ou sem dor Até aqui Então, quer dizer, eu não tenho Menor problema na gente continuar Com o um processo desse, mas eu acho que ela tem que ser Uma informação, uma, uma reunião Sistematizada, em que a gente tenha Demandas claras, objetivos claros Que a gente consiga mapear Quais são os consensos, quais são os dissensos De novo, para poder então, a gente Mais uma reunião só para a gente tudo é, bem, eu ficar, já entendi. Então, a gente combina o seguinte, as pessoas mandam suas questões para você, ou se quiser mandar aqui para a comissão, a gente manda você, eu, ver as questões quais são, prepara as respostas, nós fazemos uma reunião mais organizada e que possa, evidentemente... É, vamos dizer, já que tem 250 participantes, você falou, mas parece que ninguém daqui participou de não sei pelo menos. Vocês participaram? só que ignoraram totalmente. Bom, tudo bem. Então, é, eu, eu só toquei... Gostaria só de fazer uma colocação. Participaram mesmo, com muito orgulho pra gente, entendeu? Quer dizer, agora, vocês lembram perfeitamente quais eram as nossas colocações que a gente tivesse uma posição sistematizada de quais eram as demandas, quais eram as contribuições objetivas a gente com a Patrícia o tempo todo é. ok, um bom, tudo bem pessoal gente, tudo bem, eu entendi nós, nós estamos tentando abrir um novo ciclo de conversa e tal, e ele está muito se dispondo muito. a fazer isso, nós vamos tentar fazer na vida das nossas coisas para encerrar aqui, eu quero dizer o seguinte a nossa comissão, nós somos sete vereadores a Câmara está com muita atividade, cada um vai para o lado a Aurélio, por exemplo, está ali presidida a CPI da Sabesp. Então, o que, que a gente queria fazer? Nós, na comissão, nós vamos nos debruçar sobre o projeto, né? é, vamos buscar assessoria de pessoas que entendem, nós temos também arquitetos na comissão, e vamos ver também a questão ambiental, licenciamentos, como o carro, né? é, é, toda a parte legal do processo do projeto e a parte urbanística, aquilo que é, que é a maior quantidade de crítica, nós vamos nos debruçar. Então, eu já estou a princípio dizendo ao senhor que nós vamos cumprir o nosso dever pela lei orgânica do município e pela Constituição como parlamentar. Então, para passar para o segundo ponto da pauta, eu queria então agradecer a você, a Sérgio, que veio aqui e se dispôs a explanar e ouvir, agradecer aos nossos convidados, ao Luiz, Eduardo, ao Luciano. Ao Marco Antônio, que tiveram aqui, a Secretaria do Verde. Lúcia, Simone. Lúcia que está aqui por novo, muito obrigado pela presença, e também a, aqueles que participaram aqui com a gente. Eu vou dar por encerrado esse ponto, mas não a reunião. A reunião vai continuar mais algum tempo, porque nós vamos dar o um informe do Jardim apurar. A